Eu só gostaria que falasse um pouco o que é sistêmico, porque assim às vezes a gente coloca palavras que para algumas pessoas é muito comum é, o termo, mas para outras não é tanto e às vezes a gente esquece. Então, eu gostaria que você explicasse o que é ser, o que é sistêmico para poder a gente entender as dimensões que as pessoas vão falar. A gente está entendendo como sistêmico uma organização da sociedade, essa organização social, político, cultural que determinam a nossa forma de fazer e pensar. O sistema capitalista, né, que é de exploração, o sistema patriarcal, que é de dominação sobre nós mulheres, o, de, o sistema racial, que é de subjugação também, e também essa dimensão da violência política, que eu acho que é uma interface com essas quatro dimensões. Então o sistêmico é aquela dimensão que dá a rota da sociedade. E a gente está querendo fazer um debate contra, antissistêmico. Ficou. É isso? isso Alguém quer? Eu acho que a minha fala também... Pronto. E a gente vai. Contribuindo a partir dessas dimensões Eu Acho que Rosa traz essa, essa dimensão pedagógica que é importante Porque tem conceitos que a gente é, trata no nosso dia a dia Mas a gente precisa traduzi-lo E traduzir a gente refletir sobre eles né? E no movimento feminista crítico A gente está na lógica do antissistêmico é Que é a rota contrária Que é que se contrapor esse instituído, né? o instituinte